Não, professor, não poderia ser. É. Não. Este jarro pertenceu ao último. Linguiça! Mas você foi pagar meio milhão. Vagabundo! Cala a boca! Com meus bons. Sou desamor. Mas que porra! Mas que porra! Mas que porra! Mas que porra! aparece! Billy, seis vezes que trocou a sala. Mas a magia meio que acaba cai com ele. É Billy, você me traz para a escola quase todo dia, todo dia que você sobre aritmética. Ah é, então é? A mamãe de baixo. E mim ninguém. vai tentar